One Song, o símbolo que o Led Zeppelin adotou do logotipo da sua gravadora, foi inspirado no um quadro pintado em 1851 por William Himmer, intitulado Fall of Day, que representa Apolo, o deus grego do sol. Há também uma canção instrumental inacabada com este título, depois que resultaria Midnight Moonlight, gravada pelo The Fear. Gravura original de William Rimmel.